No vídeo sobre a regra clássica de eliminação do símbolo de absurdo, eu argumento que o seu acréscimo ao sistema de dedução natural para a lógica proposicional intuicionista permite uma extensão não conservativa do seu fragmento sem negação. A saber, permite a derivação de novos teoremas e conjecturas envolvendo símbolos de conjunção, disjunção e implicação que, afirmo eu, não são deriváveis sem o uso dessa nova regra. Esta regra, justamente, faz a diferença entre o sistema dedutivo para a lógica intuicionista e aquele para a lógica clássica. Há teoremas puramente implicativos, como a lei de Peirce, teoremas envolvendo a interação de conectivos, como algumas formas das leis de De Morgan, e até algumas estratégias de demonstração, como o raciocínio por casos e o raciocínio por redução ao um absurdo, que passam a ser deriváveis somente após o acréscimo dessa nova regra. A pergunta agora é o que ocorre no caso da lógica de primeira ordem clássica. Quais os efeitos da presença da negação clássica no sistema de dedução natural? Em oposição à negação intuicionista, axiomatizável, usando apenas as regras tradicionais de introdução e de eliminação. Em outras palavras, que diferença faz a negação clássica sobre os quantificadores? Note primeiramente que, como no caso proposicional, também aqui novas interações serão criadas entre os quantificadores e os demais construtores e símbolos da linguagem de primeira ordem. Considere, por exemplo, o seguinte sequente, que representa uma das formas de lei de De Morgan generalizadas para a lógica de primeira ordem. Eu afirmo aqui, sem demonstração, que este sequente não é derivável na lógica de primeira ordem intuicionista. Por outro lado, com o uso da regra clássica do absurdo, é possível derivá-lo. Para fim de comparação, considere aqui a versão proposicional deste mesmo sequente, usando disjunção no lugar do existencial e conjunção no lugar do universal. Como primeiro passo, podemos aqui introduzir a conjunção. O uso da regra clássica de eliminação do absurdo agora nos dá, como nova hipótese, a negação de Φ1 e como novo objetivo, o absurdo. Fazendo uso agora da nossa premissa, que é a negação de uma disjunção de negações, podemos derivar o bottom através da eliminação da negação. A disjunção à direita pode ser, então, introduzida e a hipótese que precisamos nada mais é do que a fórmula 1. Aquela que já sabemos que podemos descartar pela regra clássica da eliminação do absurdo. Na árvore da direita, o argumento é inteiramente similar, com a diferença de que agora introduziremos a disjunção do outro lado. Eis aqui a forma como o argumento anterior pode nos inspirar a produzir uma derivação em primeira ordem. Desta vez, ao invés da introdução da conjunção, fazemos uma introdução do universal, escolhendo um símbolo de variável novinho em folha. Ou seja, neste caso, um símbolo que não aparece na fórmula Φ. Usando agora a regra clássica do absurdo, ganhamos como hipótese a negação desta fórmula Φ. De a nossa premissa, em conjunto com a regra de eliminação da negação, nos dá como subobjetivo um existencial de uma negação, ao invés de uma disjunção de negações. Desta vez, contudo, a nossa hipótese é a negação de uma fórmula com uma substituição. Pela definição de substituição, isso nada mais é do que a substituição feita sobre a negação da fórmula. E se a negação de Φ vale para um certo y, podemos introduzir o existencial na frente da negação de Φ. Recorde que temos direito, pela regra clássica do absurdo, a descartar a hipótese 1. Como é óbvio, estas duas árvores têm uma estrutura muito semelhante. Mais importante, ambas usam a regra clássica do absurdo, na mesma posição, o que evidencia o fato que ambas estas leis de De Morgan são deriváveis na lógica clássica. Como exercício agora, eu deixo estes dois sequentes, cuja derivabilidade, mais uma vez, pode ser atestada através do sistema dedutivo que contém a regra clássica da eliminação do absurdo. Este sequente é mais uma forma de lei de De Morgan, e este sequente, particularmente interessante, pode ser usado como um acréscimo à lógica de primeira ordem intuicionista que produz o maximatização da lógica de primeira ordem clássica. Nos três casos, os sequentes que são escritos da direita para a esquerda são todos deriváveis intuicionisticamente. O outro efeito colateral interessante da negação clássica sobre a lógica de primeira ordem é que ela torna possível demonstrar a existência de mais entidades ou seja, demonstrar mais fórmulas da forma existe x tal que blá, blá, blá. Por que isso acontece? Recorde que na lógica intuicionista, uma forma típica de justificar a introdução de uma quantificação existencial é através da apresentação de uma testemunha, um objeto específico que goza de uma certa propriedade. Uma evidência para existe x tal que φ é um termo T sobre o qual eu possa aplicar a propriedade Φ. Uma evidência, em particular, que um dado vetor de números, por exemplo, pode ser ordenado, pode ser uma demonstração construtiva, digamos, pela apresentação de um certo algoritmo, quicksort, sort, para o qual podemos apresentar uma certificação de que tal algoritmo, de fato, ordena cada um dos seus possíveis vetores de entrada. O que dizer, contudo, de existências que sejam garantidas através de demonstrações não construtivas. Tipicamente, através do raciocínio por casos, por exemplo, ou por redução ao absurdo. Por exemplo, pense num polinômio de grau 3. Ou talvez um polinômio de grau 5. Intuitivamente, sabemos que os gráficos desses polinômios são contínuos e crescem indefinidamente em ambas as extremidades. O que dizer agora da reta real? Ora, ela pode passar por aqui... Por aqui, por aqui. Em cada um dos casos, é intuitivamente óbvio que ela deve cortar cada um desses polinômios em pelo menos um ponto. Em outras palavras, cada um destes polinômios com grau ímpar deve ter pelo menos uma raiz real. Observe que eu posso não conhecer nenhuma forma de calcular essa raiz. Por exemplo, polinômios com grau maior do que 4 não possuem, em geral, soluções analíticas. E soluções numéricas, por aproximação, podem ser muito custosas ou o procedimento para encontrá-las pode ser muito deselegante. O teorema que eu sou capaz de formular e que aparentemente tem uma demonstração muito simples, contudo, afirma que estes polinômios têm pelo menos uma raiz real. Esse resultado também é consequência do teorema de Bolzano ou do teorema do valor intermediário do cálculo. O que eu quero ressaltar aqui, contudo, é que as demonstrações de tal sorte de resultados podem ser não construtivas. Eu vou exibir aqui uma argumentação abreviada que evidencia que a seguinte fórmula é um teorema da lógica de primeira ordem clássica. Desta vez, eu tenho uma fórmula que afirma a existência de um certo objeto, pretendo derivá-la e não tenho a menor ideia de que objeto poderia ser esse. Raciocinando por absurdo, portanto, eu assumo como hipótese a negação desta fórmula, afirmo ser capaz, na lógica de primeira ordem, de derivar esta fórmula a partir da fórmula anterior, usando um resultado que eu poderia chamar de lema A, a ser evidenciado à parte. Negação de um existencial me permite derivar o universal de uma negação. Afirmo em seguida que sou capaz também de derivar, na lógica de primeira ordem clássica, este outro resultado, no qual a negação de um universal me permite derivar o existencial de uma negação no contexto de uma quantificação universal. E afirmo ainda que posso aplicar uma forma proposicional de De Morgan no contexto desses dois quantificadores. Um terceiro lema a ser demonstrado à parte. A regra da eliminação da quantificação universal agora nos permite colocar qualquer coisa no lugar dessa variável x. Com o objetivo de eventualmente derivar aquele absurdo, eu vou escolher aqui colocar a própria variável y. Por substituição, agora, eventualmente, conseguimos derivar existe y tal que φ. Afirmo eu agora que este existencial pode ser eliminado e esta fórmula φ instanciada para um objeto arbitrário Z a fim de produzir uma contradição. Pronto, nesta árvore final temos como descartar todas as folhas e o milagre de demonstrar a existência de um objeto com essa propriedade foi concretizado com a ajuda da regra clássica de eliminação do absurdo. Um outro exemplo interessante bastante próximo do exemplo anterior de teorema existencial classicamente derivável, é o chamado paradoxo do bêbado, que pode ser glosado assim. Em toda festa existe uma pessoa, tal que, se esta pessoa bebe, então todo mundo bebe. Tente verificar se isto não é o caso na próxima festa que você for.